A fábrica da Caoa Cherry em Anápolis, interior de Goiás, comemora a produção de 20 mil veículos. Vamos conferir? A Caoa Chery acaba de alcançar a importante marca de 20 mil carros produzidos na fábrica de Anápolis, em Goiás. O automóvel número 20 mil foi um Tigo 8 na cor branco perolizado, considerado o maior, mais sofisticado e luxuoso modelo da marca. fábrica instalada numa área de 172 mil metros quadrados tem capacidade para fabricar 86 mil carros por ano e possui um moderno centro de pesquisa e desenvolvimento para fabricação e homologação de veículos e motores além de pesquisas de combustíveis e de eficiência energética veicular com 1.500 colaboradores a fábrica de Anápolis começou suas atividades com o seu primeiro modelo Caoa Chery, sendo um antigo 5X, lançado no final de 2018. Para iniciar a produção dos SUVs, a empresa realizou uma série de investimentos para instalar uma nova área de montagem de carroceria, ampliar a linha e implantar novos conceitos de produção como a manufatura flexível. Além disso, as áreas de pintura e de montagem ganharam sistemas de transportadores de piso padronizados entre as linhas. Para assegurar a qualidade, a fábrica recebeu um sistema de última geração para calibração do módulo de inteligência e comando do motor. A Caoa Cherry também investiu na capacitação e no treinamento dos operadores para trabalhar com os novos processos de produção e da equipe de profissionais do departamento de qualidade com foco no processo produtivo. A chegada do Tigo 8 exigiu novo aporte da montadora. Parte do montante foi destinado para a linha de montagem de carroceria, aperfeiçoamento do sistema de gestão de operações e materiais, programação dos robôs da área de pintura e dos computadores da linha de montagem que fazem a configuração dos sistemas eletrônicos de segurança, conforto e entretenimento do veículo. Paralelamente a isso, os colaboradores passaram por mais de 3 mil horas de treinamento. Os soldadores, pintores, montadores... Inspetores e técnicos de logística, acompanhados por engenheiros de produto e da manufatura, também foram treinados para capacitá-los na produção do novo veículo. A Caoa Cherry nasceu em novembro de 2017 como fruto de uma parceria entre a Caoa e a Cherry, que deu início a uma nova montadora 100% nacional. Hoje, a marca produz no Brasil os SUVs Tiggo 5X e Tigo 7 e Tigo 8 na planta de Anápolis e os modelos Tigo 2, Arriso 5 e Arriso 6 na fábrica de Jacareí, além de comercializar o Arriso 5E, modelo elétrico importado da China.